No boleto bancário de, um, de sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1.2% por dia de atraso sobre o valor da prestação condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Então já ficou muito claro... Que isso daí é juros simples. Por quê? A taxa de juros, ela incide sobre o valor principal, que nesse caso é a prestação. Então, nesse caso, não é a ideia dos juros sobre juros. né Não é a ideia dos juros sobre juros. Beleza? Então, aqui é um probleminha clássico de juros simples. Está subtendido. Aí o aluno teria que interpretar isso. Ah, Marcão, como é que eu vou saber que é juros simples? porque está incidindo sobre o valor principal, que nesse caso é a prestação. Em certo mês, continuando aqui, ó, em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo que desembolsar R$ 233,20, em vez de R$ normalmente pagos, nos meses em que não houve atraso no pagamento por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês, então vamos lá é um probleminha de juros simples, então primeira coisa, qual é a fórmula dos juros simples, já tem que estar com isso na cabeça, ele está pedindo aqui ó, ele está querendo na questão o valor do tempo né? querendo saber quantos dias ele atrasou o pagamento, então ele está querendo descobrir o tempo beleza, como é que a gente vai descobrir o valor do tempo? aí uma coisa vai puxando a outra, ó, através da fórmula, qual é a fórmula do juros simples? CIT sobre 100, legal, agora para matar isso aqui eu preciso dos ingredientes né? o que, que o probleminha está me dando de informação? Pô, ele está me dando os juros... Pô, Marcão, como assim? Pô, vamos lá, raciocina comigo. O valor da prestação é 220. Ele pagou 233,20 centavos. Então, ele pagou juros? Pagou. Juros de quanto? De 13,20. É só diminuir 233,20 menos 220. Vai dar 13,20 isso foi o que ele pagou de juros. Só que esses juros foi cobrado em cima de quem? Em cima da prestação. Em cima do valor principal, que é o nosso capital. Que é de quanto? 220 reais. Beleza. Qual foi o valor cobrado? Qual foi o valor da taxa? Né? O valor da taxa que foi cobrado por esse atraso? 1,2% por dia. 1,2%. Ao dia e ele tá querendo ali o tempo, né? Quanto tempo essa prestação ficou atrasada? Aí, um abraço é só não inventar, é fazer o básico: feijão com arroz, juros, tá aqui. ó, juros: 13 e 20 é igual capital. Qual é o valor do capital? 220 vezes a taxa, 1.2 vezes o tempo que é 100 aí vamos lá qual é o bizu aqui? nesse caso eu poderia cortar aqui um zerinho poderia tirar essa vírgula jogar um zero aqui embaixo só que para facilitar eu vou fazer o seguinte eu vou passar o 100 para o outro lado nesse caso aqui eu acho melhor passar o 100 para o outro lado ah, mas se eu não fizer isso, cara, no final vai dar o mesmo resultado. Só estou te passando aqui uma outra visão. Né? O aluno, ele tem que ter essa visãozinha na prova, né? A visãozinha Thundercat. Ah, oh, mas como é que eu tenho essa visão? Treinando. Treinando. Lá no nosso curso do Banco do Brasil, né? Já dá aquele baque no cara. Por quê? Antes de você começar o treinamento, né? O conteúdo realmente que cai no concurso, né? estudar matemática financeira, matemática, pô, a gente coloca lá para você um curso de nivelamento, que é o nosso curso de matemática básica, onde você aprende todas essas malandragens. Por isso que você não consegue atingir aí resultados expressivos né? nessas provas do Banco do Brasil, porque você não tem uma base sólida, você não sabe fazer essas contas. Por isso que lá no nosso curso, já sabendo disso, a gente já coloca um curso de nivelamento. Então, quem é aluno MPP, quem faz parte do grupo dos 5%, com certeza conseguiu fazer essas contas. Com certeza. Mas, vamos lá. Continuando aqui. 13,20 vezes 100. Isso daí vai dar mil, 1.320. Aí no talento, ó. 220 vezes 1.2, isso daí vai dar 264, vezes T, então T vai ser igual a 1.320 dividido por 264, isso daí vai dar 5, 5 o que? Dias.